E aí, pessoal, trazendo The King of Fighters 98M pela primeira vez no canal. Infelizmente esse jogo não tem online no PS4. Eu vou fazer um arcade mode, mas vou colocar no vídeo os melhores momentos. Quem focou feio, deixa um comentário aí. Tô jogando na roleta e veio a Blue Mary a namorada do Terry. Esse jogo tinha lembranças boas. Personagens que nos fazem lembrar do passado. Quando a gente jogava em fliperama com os amigos e ainda tínhamos que comprar fichas. Pra quem não tinha dinheiro, comprar fichas era um sofrimento que só. Daí você conseguia um dinheirinho sofrido e vinha um viciado pra te tirar. Ai que raiva. Quando perdia, ia você de volta olhar os outros jogando na tristeza. Ai meu Deus. Eita, essa é Mary X. Agora que eu vi. Quando você tirava alguém, era uma alegria danada. Boa! Vacilei sai isso o pai desnaturado do que Kyo E esse é o gordão apelão Choro e o que? Qual personagem que vocês gostam de jogar com o The King of Fighters? Comenta aí, pessoal! A minha personagem favorita desse jogo é a Mai! Eu gosto muito de jogar com ela! Vocês viram que saiu uma atualização da 2002 UM na Steam? O último que atualizaram foi a Garou, daí lançaram a Garou online para o PS4, tomara que saia a 2002 UM para a Play 4 também! The King of Fighters é um jogo ágil. Os personagens têm quatro tipos de pulo diferentes. Tem a esquiva para desviar dos golpes e tem a corrida ao invés de dash. Pessoal, eu peguei o depoimento de alguns amigos sobre o The King of Fighters, que eles jogavam e ainda jogam bastante o KOF. Vamos ouvir. Ah, tem muita muita lembrança dessa época aí. Eu era o patrão da vila, perdia para todo mundo, eu jogava com minha cara. Eu fiquei injuriado, porque tinha que ficar olhando os outros jogar duas horas para jogar uma e perder rapidinho. Mas aí com o tempo você vai, vai aprendendo, né? Até a diferença da, da geração antiga com essa geração recente, o pessoal tá muito mal acostumado com essas coisas. Eu lembro até que uma vez eu fui, fui jogar no centro de São Paulo perto da C, tinha um fliperama que se você ganhasse 10 contras, você ganhava uma ficha. Esse foi o dia da da da realização, porque eu ganhei duas fichas. Ganhei 20 contra lá no centro de São Paulo. Eu fiquei orgulhoso pra caramba. Não fora as músicas da do jogo, né, meu? Putz, uma melhor que a outra. Coffee. Eu me lembro que eu jogava depois da escola, que tinha uma padaria perto da escola, né? E eu jogava lá de bobeira treinando, né? Praticamente eu era a única mulher entre e tantos homens, né? E, infelizmente eu consegui conquistar o público aqui na minha cidade que eu conheço até hoje e foi meu foi maravilhoso tanto é que o pessoal me apelidou de leona né o que esse, ap esse apelido restou né é, hoje em dia porque eu gostava demais da personagem e foi maravilhoso é, não, é, não ganhei campeonatos né de corte né? em 2002 mas eu felizmente ganhei dois torneios de do corte 13 né? é que é da geração nova agora né de PS3 positivamente o veterano era mais gostoso de né? jogar né passar embaixada de fichas e tal baixando fichas 26 tavo na época era muito bom nesse tempo e eu remite para vocês eu queria voltar muito para jogar de novo cofre <risos> Bom, minha lembrança com relação aos jogos da série é... Na minha casa, final dos anos 90, já teve um fliperama na garagem E tinha lá a 94 né? e depois a 95, mas eu particularmente nunca me interessei muito por The King of Fighters nessa época aí Fui me, me interessar bem depois, por volta de uns 10 anos depois 10, não, uns 6 anos depois, é, final dos anos 90, come, pre, pre, começo dos anos 2000, 2002, por aí. É, comecei a jogar um pouco, é, mas ainda tinha uma noção bem. bem. bem Street Fighter da série, né? É, depois tive contato com um amigo que era vocalista de uma banda que eu tinha né? e eu achava que eu sabia jogar bastante né, porque eu sabia da Hadouken e Horyugen aí comecei a jogar esse as The Kings com ele, se eu não me engano começamos a jogar pela pela 2002 ele jogava no Dreamcast na época ele jogava bastante em máquina também, mas eu comecei, eu comecei a jogar um pouco mais sério no Dreamcast que inclusive era dele é... A gente tinha que jogar semi-mudo, porque a maneira reclamava, então é, até o simples ligado do joguinho fazer aquele pi reclamava. E aí comecei a entender um pouco mais a dinâmica do jogo, que é bem além de Street Fighter, né? não menospreza de Street Fighter, mas é um pouco, pelo menos ao meu ver é um pouco mais rica né? a experiência. Do que esse do que Fighter. Gosto muito de Street Fighter, também, mas como o caso aqui é falar de The King. É... Quando eu comecei, eu gostava bastante de jogar com quem, quem tivesse Hadouken e então Então eu ainda jogava com Robert e eu tentei jogar com Yori nunca consegui. Sempre foi uma lástima com ele. E por incrível que pareça, acabei começando a gostar dos jogadores que são de agarrão. Né? É, como eu não sou uma pessoa muito habilidosa em jogo de luta, os de agarrão, pra mim, eles foram mais estratégicos. E gosto de jogar com esses personagens até hoje. Infelizmente, a The King, pra mim, hoje em dia, não é mais como já foi. Dizem aí que. Então, pra lançar coisas boas, mas até então, e pra mim, a última boa The King que saiu foi a 2002. Né? Já joguei outras também. Né? Não, não gostei muito acho que é isso Não sei. o cop marcou muito porque foi uma época dos anos 90 e o pessoal ficava ansioso né até 95 depois 96 o 94 a gente que não conseguia jogar mas peguei muito o Rugal apelando o 95 lembro quando lançou 98, nossa era altas, altas tretas tinha um bar lá que o pessoal ia chamar a Dona Tereza e geralmente sempre tinha, tinha, tinha um problema mano e jogar no bar sempre dava problema gente então é o pessoal sempre batia na máquina e sempre a, a Dona Tereza expulsava a gente deixa aí nos comentários suas expectativas para o KOF 15 que foi anunciado Obrigada aos amigos que nos mandaram os depoimentos, o Jonathan, o Leandro, a Josi e o Willy e a todos vocês que nos acompanham. Valeu, tchau!